Fala pessoal que está acompanhando o nosso trabalho aí, canal do YouTube. É, compartilha, dá um like, curte o nosso trabalho. Hoje a posição da meia guarda vai ser uma chave de panturrilha. Lembrando aí para o pessoal que em competições somente vai ser válido para faixas marrom e preta. Bom galera, o Felipe agora vai entrar na passagem de meia aqui ó. Eu vou jogar a cabeça dele para a lateral ao mesmo tempo que eu esquivo o meu quadril. Tá? Vai sobrar a parte de fora dele aqui, domino o pé, venho com a outra mão e puxo o pé na minha direção, provocando assim a chave de panturrilha. Pessoal, espero que vocês tenham gostado é, essa finalização de panturrilha aí, partindo da meia guarda. Lembrando que é uma posição permitida só para faixas marrons e pretas em competições. Não esqueçam de dar um like aí na nossa, no nosso canal do YouTube. Espero que vocês tenham gostado e aguardem as próximas posições. Um abraço!